temos aqui uma responsabilidade, enquanto do governo, de manter esta ligação sempre a Portugal. E é por isso que temos uma estratégia, uma estratégia de esta ligação umbilical manter-se nas novas gerações, nos outros luso -descendentes que já eh, amam Portugal ou aqueles que ainda nem sequer nasceram, mas que serão com certeza portugueses de coração. E isso eh, leva-nos a ter aqui uma estratégia, como disse, e ações concretas para que, seja, para que isso seja possível. Uma das ações mais concretas que podemos ter é os nossos serviços consulares. E este serviço estamos a procurar melhorá-lo, com o profissionalismo de todos, os nossos colaboradores, mas também dando condições. O governo português está, no âmbito do Orçamento de Estado, a rever as tabelas salariais, são essenciais para dar dignidade a quem eh, representa o Estado. Estamos também a rever o novo mecanismo de correção cambial, como sabemos, é essencial para adequar ao poder de compra dos países e ajustar à realidade onde estão a desempenhar a sua função, mas também contratarmos mais pessoas para responder à exigência que é servir eh, Portugal eh, no estrangeiro.